Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. No vídeo de hoje damos seguimento à nossa série Os Formatos. Nessa série explicamos cada um dos formatos já elaborados para Magic, analisando suas principais características, os cards banidos no mesmo e o investimento que cada um desses formatos demanda. No episódio de hoje falaremos de um dos formatos casuais mais populares de Magic the Gathering. Ele é mais voltado para o multiplayer e costuma lotar lojas e eventos grandes com seus jogos casuais e torneios organizados. Escolha seu general. Hoje vamos falar sobre o Commander. O Commander foi inventado no Alasca por jogadores. Originalmente, utilizavam-se apenas os cinco dragões anciões da coleção Legends como generais dos decks. E daí o formato recebeu o seu primeiro nome, Elder Dragon Highlander, ou EDH para os mais íntimos. Com o tempo, ele se popularizou entre juízes, que depois de apitar partidas em Grand Prix e Pro Tours, queriam passar algum tempo jogando Magic. Não demorou muito para que o formato despertasse a curiosidade de outros jogadores e tomasse as mesas de jogo de assalto. Percebendo a força do formato, a Wizards of the Coast resolveu lançar um produto dedicado a esse formato casual inventado pelos jogadores. Foi tão bem recebido que, a cada ano, a Wizards of the Coast lança cinco decks pré-construídos de Commander, cada um deles vindo com um card expandido do comandante do deck em questão. Por conta disso, a Wizards teve que mudar o nome do formato, pois Elder Dragon Highlander tinha um termo protegido por copyright, que é o termo Highlander. A partir daí, o formato começou a ser chamado de Commander. Mas por que Commander? E por que a gente fala de comandantes ou generais nos decks? Vamos descobrir. O Commander é um formato não sancionado e construído. Apesar do fato de a Wizards of the Coast ter produtos e eventos dedicados a ele, o mesmo não é promovido em torneios profissionais oficiais. Os decks neste formato devem ter exatamente 100 cards, permitindo-se apenas uma cópia de um único card, com exceção dos terrenos básicos. Em geral, não são permitidos sideboards, mas alguns modos de jogo permitem um sideboard de até 10 cards para ser utilizado no início da partida, depois que os comandantes são declarados. O jogador deve escolher uma criatura lendária como comandante do deck. A identidade de cor do comandante dita as cores deste deck. A identidade de cor é definida pelos símbolos de mana que o card apresenta em seu custo de mana e na caixa de texto. Os cards do deck não podem apresentar nenhuma cor que fuja da identidade de cor do comandante. Neste formato de jogo, as regras de pontos de vida são diferentes. Os jogadores começam com um total de 40 pontos de vida. Se um jogador tiver esse total levado a zero, ele perde o jogo. Porém, no commander, essa não é a única maneira de vencer uma partida. Se um jogador receber um total de 21 pontos de dano de um mesmo comandante, ele perde o jogo. Deste dano, só é considerado o dano de combate, e não o dano causado por efeitos e habilidades. É preciso notar que este dano é anotado durante toda a partida, não importando se o comandante deixou o campo de batalha em algum momento do jogo. Ganhos de vida não diminuem este total de dano. O comandante tem uma zona de jogo exclusiva chamada de zona de comando. No início da partida, ele é colocado nesta zona. A partir dela, ele pode ser conjurado normalmente como se estivesse em sua mão. Porém, se ele voltar para a zona de comando por qualquer motivo, ele custa dois mana genéricos a mais para ser conjurado novamente desta zona, e este custo adicional é cumulativo para cada vez que o comandante volta para a zona de comando. Se um comandante for deixar o campo de batalha por qualquer motivo, o seu controlador pode optar por colocá-lo na zona designada ou na zona de comando. Por exemplo, se um oponente conjura um esconjurar tendo como alvo seu comandante, você pode optar por colocá-lo em sua mão ou na zona de comando. O mesmo vale para outros efeitos que coloquem o comandante em outras zonas, como o grimório e o cemitério. No Commander são válidos cards de todas as coleções já lançadas de Magic, com algumas exceções. Naturalmente um formato como este encontra cards que ou não são compatíveis com as regras ou não são saudáveis para o mesmo. Alguns dos cards banidos são Emrakul, o Fragmento dos Eons, as Moxes, Biblioteca de Alexandria, Ok, o Commander é um formato bastante diferente, com regras bem específicas e por isso mesmo ele pode ser uma experiência bem divertida, mas quanto custa essa experiência? Decks de Commander podem variar muito de preço. Isso se deve ao fato de que o acervo de cards para a construção dos decks é enorme e data desde o lançamento do Magic em 1993. Cards do início do jogo podem ser utilizados para montar decks de Commander. Por isso temos decks que podem ir de 120 reais a 4 mil reais. Porém é um hábito, uma peculiaridade em alguns jogadores que costumam querer que seu deck seja todo foil. E bem sabemos que um card foil é mais caro do que um card regular. Então se você for montar um deck todo foil, ele naturalmente vai ser muito mais caro do que um deck regular. Mas será que vale mesmo a pena investir esse dinheiro num deck de Commander? Bem, a primeira coisa que se deve considerar é se você se interessa pelo formato. Se sim, eu mesmo tenho pouca experiência, eu joguei muito pouco, mas eu tenho algumas considerações a fazer. O Commander não costuma ver banimentos com tanta frequência, mas quando vê, você não costuma precisar mudar um deck inteiro por conta desse banimento. Isso é porque os decks de Commander são singleton, ou seja, eles não têm uh, mais de uma cópia de cada um dos cards. E é também preciso atentar para os produtos que a Wizards lança dedicados a esse formato, que por si só já são ótimos para você tirar da caixa e sair jogando com seus amigos numa mesa de jogo com quatro jogadores ou mais. Aliás, esse aspecto do jogo de Commander também é bem interessante. O multiplayer é muito bacana porque ele é um ambiente extremamente estratégico e social. E se você gosta de um formato multiplayer, estratégico, lotado de possibilidades de construção de decks, então você provavelmente vai se interessar em investir sim num deck de Commander. E talvez você nem precise investir muito, pois se você já tem uma coleção considerável de cards, você muito provavelmente vai ter cards que você pode utilizar em seus decks de Commander, principalmente se você for um jogador mais antigo. Gostou desse vídeo? Deixe um joinha aqui embaixo para a gente ficar sabendo e para a gente poder produzir mais esse conteúdo para vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos.